Fala galera, it's me pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é o Maite. Hoje vamos avançar no Gênio Quiz, que a gente começou é. no... No último vídeo a gente tava no 3, agora vamos pro 4, Gênios Quiz 4. Gênios Quiz 4. Gênios, Gênios Quiz 4. A gente ganhou do Gênio Quiz, provavelmente esse terminar. Provavelmente esse vídeo a gente vai ter que dividir em duas partes, porque... É porque Gênio Quiz é muita coisa. São 50 gente. perguntas e tem que ficar voltando, se você errar, vai, volta, vai, volta. Demora. Ah, não repara aqui na zoeira que tá aqui atrás, a gente ainda tá... Arrumando tudo. Tá tudo meio esquisito. Tem um gato ali Tão também. Estamos mudando que pra umas trás. coisas. Estamos mudando umas coisas. E se você não é inscrito, deixa o seu like já. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Comenta os próximos vídeos que você quer. Tudo que vocês já sabem. Se você também consegue passar de primeiro o Gênio Quiz. Eu acho que é impossível, né? Ninguém nunca passou de primeira. É não impossível. de primeiro não tem como. Ninguém nunca passou de primeira, Nem porque né? às vezes tem aqueles lá que tem que mandar com o negocinho sem tocar, é. às vezes você toca. Por mais inteligente que você seja, é, você não, pode não não tocar como, no negocinho tem ali. Tem pergunta que não dá pra saber, que é, é. de zoeira. Tipo, tem, não é, tem, tem como, pergunta é. que não tem como. Então, bora, lá? Não, não bora não. lá? Bora lá, bora lá? Bora. Bora lá, vai. Primeira pergunta. é Qual questão se repetiu no jogo 3? 30, 11, Nenhuma. 25... Ah, ah! sabia, eu não lembro disso é, A primeira a gente pode errar. É. Vai, toca ali no negocinho. Ih, tem que ouvir áudio. Eu vi que ficou verde aí o... Ah, uma de letra. Tocando, não, não, aí não ficou verde? Oxi. Eu vi ficando verde. Ficou verde aqui. Ah, né? então eu confundi um pouco. Ah, ah eu ia é. de Drake, mas não sei quem é. Dá pra gente ir indo. Porque se é errar... Ah. ah, acertou. Você ah. é demais. E eu nem sei. É... Ah. Quantos... A... Arrozes? Arrozes? Isso tá certo? Quantos arrozes? Arrozes? Arrozes? Não sei arrozes. Tem um saco de arroz de um quilo, aproximadamente. Vixe, Nossa. Senhor. Um saco de arroz de 1 um quilo pequenininho. Peraí, peraí. Como é Não faço ideia. Pera aí, pera aí. Não faço um, ideia. um quilo, um quilo. 1, 2, Quanto 2, 3, ali 2, 3, dentro? 1, Vamos de 1.032. Vamos supor que 10 tem, tem um negócio. Um, aqui cabem 10 grãozinhos apertados. Ah, não, não. 1.032 é pouco. É pouco. 20 mil, será? Eu vou de. 100, não, 122 mil. É muito, 20. eu acho. 122 mil então deve vai de ser o um de, de 10. 20. Uh! Ah! Hoje A gente tá é um, demais. Um fire hoje, hein? Interessante. Vai tudo sem assim. errar? Uh! Uh! Como que ninguém nunca fez isso, vai que a gente faz. Quais a, as possibilidades de ao jogar dois dados cair Ah, qual a possibilidade Quais de ao jogar <risos> de ao jogar dois dados, dados cair Quatro e quatro. A chance tra Então tem quantos tem o dado? Mesmo quatro até seis lados. Então 6, 6. Cada um tem... Então seriam um tanto Eu não sei o que eu tô fazendo, não. Mas um. <risos> que, que negocinho é esse em cima do igual, que tem um tio? Diferente dele, tipo, é ah, aproximadamente, aproximadamente? Né? tanto. aproximadamente não, é igual com é Aproximadamente. Aproximadamente? É. Se estiver errado, eu não sei mais. Eu que. iria de 12,3. Porque boma eu tô chutando tua, hoje. Hoje eu tô... Hum. Já não vamos terminar sem errar, já era. Ah, não tenho nem ideia, já matemática, foi, pô. pô. Como é que eu vou saber matemática? Tu essa de primeira aí, deixa aí nos comentários. Quais os... Espro... vai, a gente já sabe. Ai, meu Deus. Então já não são, então deve ser baixa. Coloca 4%, porque tem 6 da... A gente é muito, muito eu matemática, assim, porque porque isso tem é uma vergonha, lados, tá aí Eu falei, então põe, porque... que começar a estudar matemática, é demais. É... Esse aqui, porque é o único sobrou. A gente já foi no de sim? Tem... Tem pegadinha, tem pegadinha. Então, falta o 5. Você não clicou no 5 ainda. Hã? O que que tá acontecendo? Não tem onde clicar, então, o que que tá acontecendo? Era 2,8. A gente não ido. clicou. Isso já ai aconteceu Jesus. no outro, mas a gente foi no, na... Na mesma pergunta que a gente já tinha ido, e a gente não lembrava. Pô, é só tocar, não é? Você quer tentar? Deixa eu tentar. Ai, ai. Ah, ela fica com a mãozinha, pô. Tem que ser quando tá com a mãozinha. Ó, ela tá percorrendo o mesmo caminho, fazendo sempre o... Um, o símbolo do infinito do nada, ó. Infinito, ó. Ela passou aí, já? Tá esperando aí? Hum. Ainda bem que esse aqui não dá pra clicar errado, né? Hum. É, mas eu acho que se clicar muito assim, dá feio. Ah, não dá, pô. Filha da mãe. Filha da... Ah! Foi, foi, foi, foi. Deu certo? Deu certo, aí, então. Aí, maluco. Esse A símbolo aí é de onde? Abaste, Ares. Acho que é Ares. Eu acho que é Ares também. Ah, que, que é, Ares? Ares é demais. Era aquele negócio de Era música. aquele programa de baixar música, de é ali, antigamente. É, é, Você não deve conhecer. Meu Deus. Hã? Nonsense. Mas tu nem deixou o meu resto, pô. Pra mim tava óbvio. Pra mim tava nonsense, né? São dois caras de joelho, ou duas... Não dá pra saber o sexo, né? Então são dois bonequinhos de e joelho. E não é nonsense, que pra mim foi nonsense isso aí. Eu não sei o que, que é IR, eu não sei. Porque não só creio. o I tem ponto, o R não tem ponto. Não sei, não sei. Então o R não tem abreviação? É só um R aleatório? Ah, mano, eu não entendi. Vai de R. Ah, então o negócio é entender. O negócio é entender. É um desses dois. É. Vai de R que não tem ponto. É o... A gente sempre vai por último na QA. Só tem só esse. sobrou pô. essa. Ah, clique na menor. Deve... Aqui, embaixo do 2010. Embaixo do 2010. Essa é a menor. Ah, tem que ficar a mãozinha. Uh, qual é o mais rápido? Qual é o mais guepardo, rápido? Guepardo, Coelho, Eminem ou Falcão? Ah, o Eminem pra mim é mais eu rápido. Eu acho que é o Guepardo, mas peraí, que o Falcão voa, né? Então a velocidade que ele Quando atinge é tá tipo... É, então. E aí, não tem comparação? É vai de Falcão, então. Uh, clique. Isso é muito bom, pô. Que é isso? Rapaz. Clique no Antropos Antropo. A gente não sabe nem falar. Antropo. Que eu acho que, o é o, Antropo. que é o dromedário ali. Eu acho. Eu eu iria só na fui na escola, eu não fui na escola, vocês aí, menor de 18 anos, vão na escola. Gente, nem sei o nosso exemplo, que tá você quer fazer aqui. vídeo pro YouTube e não vai conseguir Ai, responder. Não! não! vai. Eu acho que é a tartaruga. também errei. Ah, mano, eu, é. eu não sei, eu já fui na tartaruga, já fui no Dromedário. Uhum. Dromedário? Ó, oh, mas é ruim, né? Porque tipo, você gato, a gente é burrão mesmo, né? O gato ou cara. O gato ou o cara? Você quem? Greg, você é um antropodes? Antropos? Você Ant Antropo. é um antropos. Vai de. Vai. A gente vai, deve, a gente muito deve muito ser. Boa. Vai na gente. Ah, isso mesmo. Quantos 9 tem de 0 até 100? Sem número com vírgula? Hã? Opa, Como tá, assim tem número com vírgula? 9, 19, 29, 29 Tá a do 9. 29, 29, 99. Tem 10. Cara, que dica. Opa, ah, tem, tem 20, 20. então. Já errei, já, já errei. <risos> não tô legal, não tô As legal. únicas respostas interessantes são aquelas que destroem a questão, Susan Sontag. Bum, vai destruir a questão. Não, boom. não, calma, calma, calma, calma, calma, vamos pensar. É, as únicas respostas interessantes são aquelas que destroem a questão, bum, destrói a questão. Mas bum de quê? Bum! Destruiu. <risos> não, vamos na dela, vai lá. Tava, uma, muito teoria, tava muito fácil, tava muito fácil pra ser verdade, tava muito fácil Não é boom, era pra ser boom sei, Mas a, pela frase é o mesmo sentido do boom, entendeu? Não, não entendi Boom é do sentido de destruir Destruir, questão então, Mas deve ter alguma relação com o boom, por que, que só tem um boom e o um boom não é? Então, não sei Susan, não é o nome dela, a frase é bonita? Não achei bonita não Por que, que tem um cinco ali com uns skins estranhos? Véio? Eu não sei Não sei Quer testar o 5? Vale 5 então. É o relógio. Bum. Ah, você tinha acertado! Vou falar que você só é, a pegadinha. Hein? Quantos segundos pra chegar à lua a 1 km um um por, por hora? Ah, eu vou lá saber? É, tenho um conta, não sei o quê, vezes 10 por 15. Vamos chutar então. Não, hein? calma, calma, que o chute aí vai ser longo agora. Você tem que chutar e acertar de primeira. Qual vai ser o seu chute? Ó, vamos fazer assim. Hum. Vamos tirar para o ímpar e a gente vai eliminando um por um. Quem começar vai eliminando. Vai começar a escolher? É. Vai tu, vai tu, tá nessa Porque coragem? Não, tu, não, não, para o ímpar. Não, não, ele, ele não, quer ser, não vai ser... responsável ah, por uma a resposta. A culpa não vai ser minha não, pá. Você quer ser responsável, pá. só vai. Pá. pá. Ímpar. Ah, não, você esperou, calma. Eu esperei ah, o quê? Você não Pá, você esperou, pá. Tem que fazer assim. Um, um dois? dois, dois vai. Que isso. Todo mundo faz isso. Nossa, velho. Um, dois, tá. O é que a gente pediu? Eu pedi pá? É? Então eu ganhei, pô. Vai? Não, você começa, eu ganhei. Tu ganhou não você vai. Não, eu que escolho. Ué, no futebol quem ganha não é o que Escolhe o time. Ah, não, não, não. Ah, não sei, eu não jogo futebol. Tá, vai, vamos lá. Vai, você Ó, eu vou numa lógica aqui, porque aqui é 13. E aqui tem 1,3. Não, eu vou nesse. Não, não tem nada a ver. Então vai, vai, então você não... Dobro da metade de dois, calma, o dobro. É dois. Não. Ah, dois. isso mesmo. Ah. <risos> Qual desses anos foi bissexto? 2000. ser é 2010, né? Que é 2002, essa... 2002. Vai, vai. É o único que eu vivi. Pô, teve um ano que eu vivi e era bissexto. Os outros anos eu não tava vivo, pô. Ó, ah, porque, tipo, ó. 1232? Quando. Eu... Ano bissexto. Ó, oh, você é foi. Não que pode teve. ser 2020, porque foi já foi. Sim, sim. 2020 então não foi. Que estranho. Eu lembro de ter vivido em um ano bissexto. E aí, qual dos outros dois? Se sobraram esses? Mano, eu não sei. Eu... eu tenho que chutar, pô. Tem que chutar. É ah, o que a gente vai fazer. Então chuta. A é minha vez de chutar, vai. Você chutou porque... aquela, agora eu chuto. 2020 não é. Tem nada nenhum segredinho foi? aí? Você é É, não é. é? Não sei, pô. 202, 2020, não. Vai, vai no do no de lá, porque a sequência. Assim, ó. Um, dois, três, dois, um, dois, dois. Uh! Esse jogo aí dá uma agonia, que eu tô suando já. Esse jogo tá, tá me deixando agoniado. Qual a maior estrela conhecida até então? Como assim? Eu não sei, pô. Esse aqui é o Sol, não é? Não, tá escrito Sol ali. Como é que aquele é o Sol? Mas o Sol não é não, uma esse estrela. aqui é Dwarf. Dwarf quer dizer não. Então não vai ser esse. Porque a estrela, se é maior, o Sol não vai ser O Sol perto, ser perto das outras é pequena, pô. É, Tem sóis mais... Queira. grande, maior que o Sol. Então, é o ah, mais um Então dois. não é o Sol. Então pode ser... Por que é o Blue, Não. Porque que é tá escrito Dwarf? Dwarf é tipo anão. O anão azul. Ah, isso é uma ironia. Ah, não vai ser. Então é esse daí. Por que que não é o... o ah, vai nesse? Por que que não é o outro? Por que, que não é Porque esse? Porque eu acho que esse aqui é Sol também. Esse é Sol? Posso estar totalmente errado. Então, mas pode desistir a estrela Sol gigante, que é esse nome aí. Daqui esse é Sol. Porque é nesse, então? Não sei, não. Vai no R13. Sei lá. Por quê? Não, é só vez de chutar. Mas o que é no R3? Me explica, se tu me convenceu, vai. Ah, ele. tipo o um nome de robô, sei lá, achei da hora. Mas vai, não, você que já. Tá demais, hein? Isso, você eu já viu tô. Watches? Não vi? Põe no P, põe no P. É cinza, pô. O quê? Mas por que, que tem o P aí? Leva no P, pô. Ah, não sei. Vai que no P fica outra cor. Olha lá. Ué, por que? É cinza mesmo. Então vamos ficar tudo assim. Como é né? que pode ficar verde também, hein? Hum, cinza é verde? É verde? É esse? É. Esse não é verde? Acho que é preto. Mas é essa daí. É esse? É. Não era! Eu falei que era o cinza. Eu tô ficando com pizza nesse jogo já. Você não tem tô... pizza sempre. É Será não. que dois pontos P significa alguma coisa? Não sei, pô. Pra mim era macarrão Então, mas... Eu vou em cinza. Parece muito... Que... Oh, ah, era desde o começo. eu falei? Era desde o começo. Com quantos anos Hitler morreu? Ah, ele morreu novo, não foi 56, não, eu acho. Hein? Então é 38 ou 47? É. Ah, mas antigamente eu. O... Então, é isso que é estranho, a né? Porque vida... antigamente a galera morria muito antes. Então eu não é... sei. Então é 30. Mas 30 seria a velha, então. Por que o 30 tem ponto? Ah, então é dica, vai no 30. Você acha que 30? Não sei. Não sei. Acho que 30 é porque pode ponto. Então eu vou. Não posso na dele. Eu, eu vou na dele, acontece isso. 48 ou 47? Mas quem disse que ele morreu mais novo? Ah, não sei. A gente supôs, né? Você não, acha você que não? Você supôs. Não, você que chutou. Eu acho que não. Não sei. Eu não, não, sei, sei. Porque não sei. Porque a gente foi no mais novo. Tu falou que ele era novo. A gente foi no 30. Não é, é o 30. Eu não iria no 30. Eu não iria. Você quis ir. Mas tu falou que ele era novo. Não, não sei se é tão novo. Eu falei ainda. Vai, Sim, vai. Vai mais pra... Vai numa velha. Vai numa velha. Ah, tá zoando. Não acredito. Uh, uh. Qual das abaixas ganha desta... Ganha dessa, não um pouca. Duas duplas e um... Ah, ali... Aquela ali... Aquela ali ganha, hein? Essa? Calma. Hein? Não, o Jazz vale mais. Assim. Que? Um like pô, é um, é um trio e uma também. dupla. Ele tem duas duplas e um Ice. Aqui também é um trio e uma dupla. Ah, me confundiu, pô. Olha só. E o Ice vale mais que o dois. Vale, vale. Me confundiu, Acho então. Nenhum, não, não, não. Pô, ah, é. mas aqui tem uma quadra, hein? Tem uma quadra? Tem uma quadra. É, Faz tempo tá que eu não vendo? jogo Poker, não consigo lembrar. Vamos jogar Poker? Vamos. Ah, o jogo mais antigo, hein? Qual o jogo eletrônico mais antigo? Vou fazer live jogando Poker. Pra mim é esse aqui, hein? O jogo veio antes do Atari, não veio o Ping Pong? É um jogo, esse é o único jogo. Tetris é um jogo, Pac-Man. Ah, é isso mesmo. Foi. Qual o formato verdadeiro do coração? Ah, esse aqui. É, o que tá mais bonitinho. É. Acha bergamota nas... La... Hã? Todas são laranjas. Bergamota é mexerica, não, não é? Calma, Aí. não fez sentido. Ah, piscou ali, ó, você não viu? Não. Desce, desce, desce, desce. Direita, direita, direita, direita, direita, direita, direita para baixo. <risos> Qual o sinal o carro passará? Ah, vamos aguardar. Tá. Ah, não, vai ser no vai vermelho, vai ser no vermelho. Amarelo. Ah, não, não passou ainda. Yeah. Vermelho. Calma. Hum, amarelo, hein? Eu não entendi o que você quis dizer. eu não sei se ele passa... Ele inteiro. Porque ele começou, aí passou aqui, aqui, ele tá passando nos três. Ele entrou no. no ele, a primeira linha ali da, da ponta do carro, ele passou no amarelo, e o final da bunda do carro passou no amarelo também. Durante a passagem dele, ele também passa em todos. Não, ele começa verde, aqui é amarelo, aqui foi vermelho. Você tem que escolher qual, do, onde que é passará. Não, eu digo, enquanto ele tá passando essas duas linhas ali pretinhas, ele. Passa em todas as cores, entendeu? Ó, Sim, presta atenção. mas como é que eu faço isso? Não dá pra presta responder em todas as cores. Ah, não sei. Deixa eu dar uma olhada. Não dá pra clicar em nada. Ô, tá? ô. Oh, oh. Você sabia já, né? Não, pô. Esse jogo é cheio dos esqueminhas. Jogo é cheio dos esqueminhas, pô. Pô, ficou me esperando 100 anos. Acorde o sujeito. Tem que gerar água aguinha ó. Um jeito. Ele só clica. Aê, acordou o sujeito. Uhum. Quem fez o primeiro gol do Brasil na Copa de 2010? Como é que eu vou saber? Essa é a última, essa é a última, hein? <risos> essa é a hora que essa é a última, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Ah, pra não, não ficar... tem como, é muita coisa. Para não ficar muito comprido, senão vai ficar chato pra caramba. Então, essa é a parte 1, depois vai ter a parte 2 desse vídeo. Então, se inscreve no canal, ativa o sino. Barabara, barabara, eu já barabara, sabia, barará, já pra depois não perder a segunda parte, hein? Vai, vamos que essa é a última. Quem e fez aí, o primeiro tá gol do fez? Brasil na Copa de 2010? Lá no Michael ou Robinho? Ah, mano, eu ia de Robinho. O Robinho tava na Copa em 2010? Ah, a gente não sabe. Sei, o Elano, acho tava, que tava. tava. De cabeça, o Elano? Do nada. Vai no Elano, então. É, Robinho. Ah, mano, eu vou de Robinho Eu não sei se foi o Robinho Eu não sei se o Robinho nem tava jogando na Copa Eu não sei, pô, não conheço futebol Esse é o problema, ela também não Você quer ir no Robinho ou você quer ir no Michael? É só essa decisão que você tem que fazer Ah, eu iria no Michael porque eu acho que o Robinho não tava... Não sei, às vezes até tava, mas eu... clique uh! clica no botão, ó Parou, ah, parou? Não, sim. É isso, galera, essa foi a primeira parte do Gênio Quiz 4 Depois... <risos> Vai vir a parte 2 do Gene 4, que a gente vai ficar aqui agora mais umas 3 horas pra gravando terminar. pra terminar. Esse jogo é impossível. Eu nem sei que horas a gente começou a gravar. Eu tô com dor na mão, ajuda a apertar o mouse. Ó <risos> é como tá aqui, ó. Pizza. Pizza. Sempre tem pizza, eu né? Mais... É, mas é tá difícil. Então, galera, se inscreve no canal, ativa o sino pra receber a notificação do próximo vídeo que vai vir aí. Depois, deve vir uma semana depois, o máximo. Então se inscreve no canal já, deixa um comentário aí do que... Se você conseguiu ou não. você achou? É, o que você achou é que que você comenta bom. Comenta alguma coisa legal. Tipo, o que, que eles podem comentar? Pra saber quem viu até o final? É. Michael, Michael, comenta o hashtag Michael. Com um N no final. N? É, N? não N? pode ser não com é N. Se for com M, você não viu tudo. Não é, você não, não viu, viu tudo. Michael, hein? Sem Y também, é I. É, não tava no jogo, pô. Com N. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau.